Aqui pra gente isso, pode e aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur e o pai do Arthur. Estamos aqui para jogar o jogo do Jason. O Jason Killer Puzzle vai dar para aí. Agora vai ser esse aí, agora né? É Jason do inverno. Será que a gente tem outro skin? A gente tem o Jason. Oh. Jason Prisioneiro. Tem mais alguma só isso? Ótimo, esse, ó, aqui esse é o Jason do frio, ó, dá pra, dá pra usar vamos ele. Vamos ver, vamos ver. Esse, aí não, esse aí não dá. É o Jason com roupinha de frio, vamos tá bom? não passa roupa tanto de frio. frio. Winter kills, matança no inverno. Crystal Lake ski resort. Ah, no inverno, congelou. ainda não é mais um camping de férias, é só um camping de ski. Tem um cara dentro do banheiro ali, pescando no gelo. Ih, já deu ruim. Tá então, bom, menos um, esse foi fácil. Frosted Tip. Não sei o que que é Tip. ao o Jason. A sua roupinha. Tá. Bora ver aqui. Tá, esse é esse o... É, esse, é, esse é o primeiro, né? Primeiro de 13, né? Lembrando que são sempre 13 fases, porque é o... Oh, sem querer mentir. <risos> Deixa eu ver, eu acho que a gente, acho que a gente fez errado. Não. A gente vai passar reto. Eu acho que a gente devia ter matado o cara assim, pra gente poder ficar retinho. Volta, volta um ato. Volta... Ah, dá sim. Ah, tá muito esperto. Mas ah, cuidado. Não. Ah, errei! A máscarazinha do Jayce tá azulzinho também. Ele lembra a máscara do Sexta-feira do... do... 3, parte 4, que não é o Jay. -Z. Ah, ó, tem que cuidar, a gente tem que, eu acho que, parar do ladinho dela, né? Porque aquele ali a gente não vai conseguir alcançar, só se parasse do ladinho. Calma aí. Será que dá de assustar, fazer alguma coisa? Vai pra trás dela, de repente. Sim, eu tô pensando. Aí. Ah! Ixi, tá, agora se matar, matar então, tá, a gente tranquilo, igual. <risos> Final call. Agora eu vou entendo porque é que brota a gente bêbada na frente do Jason, é o pior lugar pra passar pra ele. Ah. É, tá muito frio os dedos do Jason, tô com gelado. Tem que dar uma matada. Twin Ice. Não sei o que é Twin Ice. Tá, bora. Ó, tem que dar aqui um aguinha ali do lado. Então se já for pro lado já cai, então só dá pra ir pra baixo. Aqui, ó. Ah, vamos ver, ele tampou o buraco. Tampou. Aí, tampou. Beleza, então ali a gente já mata. Bom, vai ter que ser o. É, daí eu mato aqui. Deu subo, subo, ah. subo, subo. Isso vai dar. Ele passa, Ah, aqui, ó. Não. Pera aí, vamos, vamos pensar, como é que ele vai parar ali do lado de, daquele coisinho? Ele passa reto em todos. Ele não para. Ele não para perto do bonequinho. Volta do início aí, vamos ver. Vamos calcular. Assusta o bonequinho pra ele derrubar o bagulete e volta. Tá, derrubou. Agora... Agora volta, volta lá pra cima. Ah, já sei. Volta pra cima, pra cima. Desce, vai na pedrinha, vai pra direita e fica do lado dele pra assustar ele de novo. Agora sim, agora mata os dois. Não! Volta, volta. volta isso, agora mata os dois moleque. <risos> tem que acertar, tem que acertar. Hum. Aí, ah, amiga. não, isso muito ruim. Tá, não, tô se antecipando. tiver quase bem na pontinha da sua perna dar tempo. Eu tô matado. Ah, só tem um ser. Bom, alguma jogadinha tem que fazer, porque a gente tem que ficar reto aqui. Tá, mas isso é fácil. Não, não é. Sim. Bom, vai, pro, vai pra direita pra ver. Ele dá a volta e fica atrás dele. Aí né? pensa. Ó, eu venho aqui. Ah, eu acho que tinha que, a... ba... que ter derrubado que ter o banheirinho. Derrubo. Eu derrubei. Deu, subo, subo, subo, subo. Mato. Ah, tá, Daí eu venho aqui, ó. Daí eu não faço é. nada. É, a gente foi trancado. Ah, eu acho que era pra ter matado ele assim. Volta, volta, volta pro início. Tá tudo. Tá, ele foi assustado ali embaixo, então. a gente de descer agora a gente já, a gente já mata ele, então não, então não adianta. Derruba primeiro o bagulhete, então. Tá, então, não tem chance uh, Será que não tinha que derrubar ele pro outro lado? Não, né? Acho que não adianta. Esses treinozinhos também não mexem, né? A gente só tem uma opção, tu não consegue baixar ele mais ainda. Serenosa, não, não, né? Então... Se tu for pra aquela bola de neve, ela não Já estoura, sei. não faz nada, né? Ah, hum, eu não Ah, não foi ruim. Alguma coisa tem que parar ali ver uma dica agora. Vamos, vamos pensar. Tá. Ah, se derrubar o bagulho pra cima e foge, não adianta nada também. Os trenozinhos não mexe, né? Deixa eu ver, Deixa eu fazer um teste. Não dá nada, né? Ele tá olhando pro Jason. Cagão. Ó, oh, agora a gente consegue cair do lado dele, ó. Uhum. Oh, agora a gente assusta ele pro lado. Não. Ah, agora vai. Dá miserável. Mata. Agora Agora vou. Chega bem pertinho. Ah, tá difícil matar o gelo. acho que essa é essa skin. <risos> ó, mordida gelada. Aí tem três. Pera aí, vamos pensar. Onde é que é o X? Tá ali. Ah, tem água também. Então a gente tem que parar de um jeito que. Acho que a última tem que ser essa aqui, ó. Mas se a gente. E não tem final kill? Não, vai ter depois. Tá, vamos pensar assim então. Hum... Deixa eu ver, desce ela, desce primeiro. Sim, ó. Vamos cagar sem ser a morte. A morte lá. Daí eu... eu... Daí eu... eu cago ah, eu, eu, tenho... eu mato esse. eu eu assim. Não ah! Eu acho que a gente tem De... que tentar... Acho que é o contrário assim, ó. Esse aqui igual vai... Mata aqui. Daí esse aqui. Já ó, A gente assusta. Isso. Não é pra baixo. Tá, agora. Aí, acho que agora dá. Pera aí. Vai. Não. Agora a gente cai. Ai, meu Deus. Aí. a gente morreu. Tá, peraí. Uh? Tá, vou de novo. Volta, volta... De repente a gente tem que vir pra cima, ó. É que eu acho que é o último que a gente tem que vir é aqui. Era nesse carinha aqui, mas a gente tem que dar um jeito de ir lá pro fundo. Aqui, ó. É, mas ele tinha que ser o último, então. Não, ó. A gente vem, mata... A gente vem, assusta... Não, mas é, agora a gente não, não desce mais, ó. A gente cai na água de novo vindo na diagonal aqui, ó. <risos> Volta, volta. Ele tem que ser o último. Ele tá certo. Volta mais um nível. Volta mais um. Volta mais. Aí, sobe, vai vai pra cá. Deixa eu ver. Ah, qualquer ângulo aqui a gente morre. Né? Deixa eu ver. Sobe pra ela cair de novo, deixa eu ver. Que, eu acho que de repente que a primeira, a primeira que ela a gente não pode matar ela de início? A gente tem que começar assustando ele então. É. É, daí agora a gente faz a volta e usa ela de, de trambolho. Mata ela. Mata de cima. Não, não. Gente, não agora tu volta. Não. O Jesus <risos> chutou a caberinha. Aham. Aí, boa, goleiro. Esse final tá me dando as armas. Agora vai, agora vai. Cuidado. Aí! Finalmente estouramos as unhas miolas. Bloody Lust. Agora é. Seis. Vamos arrumar metade. Isso não parece difícil. Quer dizer, não parece, não quer dizer que não é, né? Acho que é melhor derrubar a prateleira primeiro. Derruba a prateleira. Não, não era. Não, não era. Melhor derrubar a prateleira. Aí, faz a volta na prateleira. Isso. vem susto. Isso. A gente mata, tem jeito pra cá, mata. Daí, Daí a, estamos... trancada. Ah, a gente fica trancado. a gente fica trancado. Não? Vamos ver como é que a gente vai na caminha. Aqui ó, o cara tava aqui pra gente fazer isso. Volta no início então. Até a parte de assustar tava certo. Você não pode matar. Volta, Juju. Aí. Vai, vai pra esquerda, assusta. Aí, mas a gente vai matar ele. Assusta de novo, ele vai pro cantinho. Não, daí, Vai matar a outra primeiro. Isso, mata a outra. Vamos Agora dá a volta e assusta ele. Aí aí. Não, ele tá certo, ele tá certo. Ah tá. Só vai pra cima dele, que daí tu consegue fazer a voltinha ali na esquerda. Isso. Isso. Vai pra baixo e mata. Mata tá tudo. Mata essa merda. Toma. Final person. É pra cá. Ó, agora vai, agora tem que acertar. Uhum. Ele tá bebum. Aí, bem no meinho. Agora foi. o <risos> oh. Deus, tá te é, Deus tá feliz. Eu cheguei baixo e ele sumiu. É, o Deus tá feliz. Vamos ver. Indoors? Ah, tem a armadilha de urso. Então. O que é? Ó. A gente não tem como passar naquela armadilha, então a gente tem que dar um jeito de assustar ela. Então eu acho que. Primeiro assusta esse aqui pra ele se matar lá. Se mata. Agora. Isso, agora dá a volta e assusta outro. Tem que desse aí, mano? É esse aí não foi difícil. Vai só matar! Nossa, vai matar umas 4 Suzy. O que você vai falar, hein? Ah, você tá vendo pontinho? Aí. Olha aí! tá ah. <risos> legal. Muitos personagens não sangram, mas o beijo tá cheio de sangue. Olha que seis. 26 vamos ganhar uma arma diferente. Tem uma caixa. Esse Tem. é um. Uma colher de. O que que minha janinha? Um braço. Eu vou usar. Só ia criar um arrumador de porta. Dá Só um aqui. Okay. Hum, só ganhamos. Ah, tá bom. Que pobreza. Olha <risos> ele segura do braço do outro. Hum. Tá, agora vamos ver. Cadê o X? Tá bem no meio. Ah, ah BCD. Deixa eu pensar. Ah, já sei. Faz... Não, não, não. Esquerda? Eu Toda a volta e assusta ela lá Não, não, não, pra todo. Assusto... Ah, não, não, tá certo, tá certo. Tá certo, deu erro. O Arthur acertou, o que era Não vai ser, assim, o Arthur mata o outro e fica na linha do X Seus últimos são Vamos ver, vamos matar ele com o esqueletinho. Aí, aí guri. estoura a cabeça. Muito bem, esse aqui é o estamos no rank 6, a fase do gelo, a fase da, do inverno do sexta-feira 13, killer puzzle. 10 ah, 10 esse aqui tem, tem contagem de movimento, então tem que ser certo, cadê o X? Tá atrás do Jason. Tá G pra cá, um, dois, então, dois três, ó. O outro quatro. tá chapado, ó o olho vermelho do outro, chapadinho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8.. Tá, eu acho que a primeira. A primeira volta pra botar esse aqui eu acho que é certo. Direita, pra cima. Lado, pra baixo. Então. Nossa, já foi quatro movimentos que eu hum. Acho que não rolou, cara. Tá pensando aí, Gorin. Deixa eu ver. Volta pro início que eu acho que você não vai dar certo Tá Volta então, Eu venho pra cá Pra cá, pra cá Mato e eu volto Ó, um, dois Três, ah, quatro hum. Cinco, seis, sete tá. Faz a voltinha e derruba a geladeira Ó, então. aqui, okay, okay, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete mas ele passa reto né? Oito, nove. Tá, Faz a voltinha aqui e derruba a geladeira Desce, esquerda, pra cima Direita Tá, aí foi Agora, agora espera hum. Agora desce, volta e sobe Pra cá? Não, desce Direita, pra cima Esquerda Já é a vez Ai. Agora só mata o oh boy. O ameaça com o esqueletinho, mas estoura ele no agora sim. Estoura no show Deijo. Tom! Um. Elvis, é, caiu a casa. Diz tá conseguindo. Vamos ver. Desde Fold vez. crush. Crush gelado. Tá, agora tem uma aguinha no meio. O, o... X tá... Tá encapsulado ali, então a gente vai ter que assustar alguém. Ó, eu empurro pra cá. Aqui. Não, eu acho que tu tem que fazer, sabe o que? Ó, oh, eu mato essa dela. tem que Deus. empurrar primeiro esse banheirinho daqui da água, porque senão ela vai cair na água. Eu acho que tu precisa deles pra assustar. Não, ao contrário. Ah, mas daí a gente passa reto. Aqui, ó. Isso. Porque daí, eu acho que daí ele tranca a aguinha dela daí ela não cai na água. Isso. Ah, ela ficou presa. Faz a volta, não, dá Não, um mas era, era, pra eu ter faz... era pra eu ter feito aqui, ó. Isso, vai, vai pra trás deles. Agora tu... Ixi. Então, agora, agora tu consegue vir aqui e matar ele. Desce. Sobe, empina e rebola. Opa, <risos> quer dizer... Tá, não deu certo, nossa esquema. Acho que vamos começar de novo. Eu acho que não é... De repente não precisava ter, ter trancado ela ali. povo pra cá ela cai na água o cara tá chapadinho daí eu venho faz a volta no, ah. no carinho o diesel passa deslizando na frente dele eles não vendo né? tá, agora tu agora tu desce um vai correr e o outro acho que outro vai morrer ah pera aí pera agora dá pra fazer alguma coisa mas como é que nós vamos entrar naquela caixinha ali? Né? Já Algum, sei. Eu acho que a gente devia ter assustado ela. Já todo sei, lado. ó, já sei, ó. Deixa eu ver. Assusta. A gente vai pra cá, pra cá, pra cá. <risos> e assusta de, novo. assusta de novo. Não, ela ficou presa. Não. Então a gente vem. E mata. Mata só de raiva. Não começa de novo. Ah. Deu. Agora começa de novo porque a gente não tem como sair dessa. A gente tem que fazer eles descer. Faz a volta direto e assusta ela, vamos ver se ela vai cair na água. Ali não é um gelo. <risos> Aqui, ó, agora vem pra cá pra esquerda, desce, direita, sobe. Ah, ele fica trancado. Então tá. tá também não brinca. Continuando, continuando trancado. Hum. Caraca. Ó, oh, tive uma ideia. Se tem, já faz. Ela vai cair na água? Não. Deixa eu pensar. Se tu derrubar o um bagulhinho, sei. ela não cai na água. Que Se tu, eu tu acho derrubar que essa que casinha. Se tu casinha. É, começa, derruba o primeiro o bagulhinho pra, pra ela não cair na água. gente tem que voltar pro início. Volta pro início, Luciano. Tá bem na frente. Mais, mais. Aí. Pra Não cima. tem mais um nível? Aí, isso. Isso, derrubou. Agora, agora, porra. agora tu dá a volta por trás Não, e assusta assim. ela. Deu. Eu isso daqui. Tá, agora tu dá a volta. Isso, assim mesmo. Desce. Sobe. Sobe, desce. Mas daí tu acha que tu vai matar ela, né? Calma aí. Não, não tem como a gente parar do lado dela agora, sem matar. Só se tu matar o carinha. Dá a volta e mata o carinha. Mas eu acho que ela corre reto, né? Vamos ver. Ela corre pra frente. Tá, não adiantou. A gente precisa que alguém corra lá pra baixo, mas é difícil encaixar esse susto. Tá, volta pro início. Isso vai ser complicado. Ah, vamos pensar, vamos fazer mais uma possibilidade. Derruba. Derruba esse banheiro pro gelo igual. Ah, isso. isso. Agora tu sobe e derruba o, o banheirinho deles pra lá. pra lá. Isso. Agora tu volta e assusta o chapado. Faz a volta e assusta o chapado. Agora vamos ver. Hum.. O ruim é que os, os banheirinhos não deslizam, né? Se para pra empurrar eles mais um pouquinho. Ah, aqui é pra trocar. Eu achei que ele dava uma pau ah, se, tu, se tu matar ele pra cá, ela foge pra cá. Então eu tento fazer a volta e matar ele desse lado. Mas ela vai ficar parada, ela vai correr pra cima. Ah, vamos ver, ela tá, o banheirinho tá atrás dela. Ah, desgramamento, ficou parada mesmo. <risos> tá bom de novo. Ah, de repente a gente tem que derrubar o banheirinho pro outro lado. Dá um voltar aí, volta pro início. Vamos fazer um negócio. De repente a gente impede, tenta fazer um negócio pra impedir ela de, de voltar em vez de cair no gelo. Vem aqui, derruba esse banheirinho. Não mexe nesse banheirinho aqui ainda. Vai pra baixo. Vai lá. Não, vai pra baixo. Esquerda, pra cima. Derruba o banheirinho. Agora tu volta e assusta só ele. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Agora tu vai descer. Vai parar nesse banheirinho aqui. Faz a volta, faz a volta. Sobe. Bate no banheirinho, desce. Não caiu? Só cai pra frente? Sim, e pra ah, trás. É. Hum, tá, tá muito, muito, porque ela tá trancada, né? Ela não vai fugir. Se tu matar ele, ela não faz né? Dá, dá um avanço. Já sei! Não! É ah, ela Não sai do lugar, esse que é o problema. A mamãe pode dar dicas, né? A gente pode usar a mamãe se a gente não conseguir. Porque essa tá bem difícil mesmo. Tá. Isso. A mamãe vai por trás dela pra ela fugir. Agora. Aqui, ó. Como que eu vou. Pois é, a gente não consegue chegar perto dela agora sem matar. Que eu vou derrubar esse banheirinho. Ah, vamos ter que pedir ajuda para mamãe, não adianta. clicar na mamãe. mamãe. Ela, ela vai fazer uma vez. Pelo visto a mamãe... A gente tem que derrubar essa coisinha na água igual ela diz. Então vamos voltar. Vamos derrubar a coisinha no início. E fazer essas voltinhas que tu fez certinho. O que mamãe agora? Vamos ver o que ela fala. É uma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ela não. Mas ela não. Mami, Mami, se o Nokia. Tá, a primeira coisa é derrubar a coisa na água. Ó, derrubamos na água, beleza. Vamos ver o que ela vai falar agora. Mesma Mas... coisa, se isso ferrou. Não. É que daí ali ela fica trancada, né? Isso que é o probleminha. Já sei. Boa, guri. Boa, volta. Aí, guri, matou a charada. Era guri o tempo todo, não era guriazinha que interessava. Oh, meu Deus. Deus. Ah moleque doido, Matou foi o Torsuza. Esse bom, né? Também da pontinha. Olá. Ah, cabeçuda é no vento. <risos> essa zoiuda. Tá, agora estamos no 11. Ah, agora tem polícia. A gente não pode parar na frente da polícia. Se na polícia mata o Jason, jurando. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer não, é, dar, é, é dar essa voltinha. Ah. Mata policial. Isso, Boa. ah, mas tem buraco também, tem que cuidar. Passa reto, passa reto que tu passa. Não, não, não. Volta. Passa reto lá no outro carinho Não! Como assim? Volta, volta. volta. Vai pra direita, passa reto do radarzinho. Agora, agora tu volta e desce o, o carinho no buraco. Não pode ir pelo buraco. Ai, não desce agora. Agora a gente precisa de alguma coisa pra bater. Então... Hum. Vamos voltar de novo. Ó, deixa eu pensar. pensar. Ó, então de repente esse aqui tem que ser o Calma um aí, último. já sei. Tomar todo mundo não. não não, não, volta, volta não, volta, volta porque tu tem que matar esse policial aqui também volta mais um volta, volta lá pro início mais um aí, agora tu passa reto e mata o bonequinho Isso. agora tu vai no meio dos três vai tomar todo mundo mata esse mata esse aí e agora tu desce ah, moleque, matança completa. Matar o Tassus. Ah, meu Deus, como os pais aí não tem criatividade? Toma! Já era, só, só, aqui, só, aqui, só, só. Um, um arzinho pro, pro microfone. Penúltimo. Vamos ver. Tá, tem armadilha, e tem polícia. Vamos ver. Tá. Aqui. Aquela. Aquela armadilhazinha de urso ali tá meio complicado. E o x também. Acho que primeira coisa. Hum... Desce ali e dá um. Já Vest... sei. Vê se tu assusta o carinha ali. Né? Não, pude, pude. fiz errado. Ah, não, tá certo. Não, tá certo. Eu só que ia bater ele na surquinha. Vai pra trás dele agora pra morrer. Agora assusta pô. não. Volta. na novo. Aí. Boa, guri. Ah, não, não, não. Volta. Tá certo? Não, a gente precisa daquele ali pra poder acertar o X. Volta. Porque agora a gente passa reto, eu acho. Pera aí. É, ó. Tem uma portinha. A gente passa reto. Mata primeiros lá de cima. Isso. é que desce. É agora vai. Tá, tá suza. Boa, <risos> no pontinho, Agora tá acertando todas. Ah, isso aí, moleque. Tá su... matar Uma... o que a gente não conseguiu matar até agora. Deixa eu aí. Sete. Ó, ah, vamos ver se a gente ganhou alguma coisa que preste. Hank Uma caixa. Um brinde de mata Jason. Um limpador de banheiro. E panelada! frigideira, na tava, na Panelada! Ah Free Fire, amputador! Tá, vamos ver. Ó, que, a que... gente tem, tem gente presa aí. Tem muito guarda, então eu acho, que na minha opinião pessoal... Que... Não, não, não, não, acho que ele tá assustando. Da Cadê eu... o X? Não cara? tem X? A gente mata e a gente assusta. Assustou. Ah, ele vai lá, ele vai. Aham, uh -huh, ele vai. Assu não, não, não, não, não. Ele não foi. Aqui. A gente desce. Não tem armadilha de urso. A gente tem que não. fazer alguém cair nas armadilhas de urso. Aqui, ó, volta, no vem, volta, volta no início. A gente vem. A gente tem que fazer alguém cair nas armadilhas de urso. Então, primeira coisa, acho que mata aquele guardinho igual ali que está ali em cima. Os guardinhos são nos atrapalhantes. Deixa aquele lá lá. Oh. Não, não, não, o guardinha. Ah, acho o guardinha, a gente pega. Hum, não. Mas por que a gente não matou ele primeiro? Ah, eu juro, né? Que isso é matar o deles. Uh, em vez... Agora tu mata o guardinha, ele vai pra cá e tu assusta ele. Mata ele. Ah, vai pra cima, vai pra trás dele e assusta ele. Tá, deixa aí. Agora. Agora tu desce o banheiro. E volta lá pra cima onde tu tava. Vai a volta que tipo por cima. Ah, droga. Não. Hum, não. Ah, sim, agora tu consegue passar para atrás dele de novo. Não. não, não adiantou. Então acho que vamos começar pelos de baixo. Deixa aqueles lá de cima pra depois. Na verdade, a gente mata. A gente não assusta, a gente mata. Hum. Volta pro início. Vamos começar pelo pessoal de baixo, então. Desce e já vai pra cima daquele guardinho de baixo. Não, não, não vai. Dar. Então, mata aquele guardinho. Só sobe okay. e mata o guardinho. Só sobe e mata o guardinho. Ah, boa. Tá, deixa ele aí agora. A gente tem que fazer alguém fugir. Sobe aqui e mata... Não, não dá pra matar o guardinho. Não, o guardinho vai te pegar. Desce. Desce. Tá. Primeiro, vamos fazer assim, então. Primeiro mata o... Não. Se matar o guardinho ali, ele fica pra gente Precisa fazer eles descerem. Aqui, ó. Desce e mata o guardinho embaixo. Agora mata o guardinho de baixo. Não! não, não, não, não. A gente tem que jogar com os assustos, volta. volta. A gente tem que assustar esses aí. Não, não, não. Deixa eu ver. Difícil. é difícil. é que aqui a gente. ali a gente cai direto com o bagulhete. Vamos ver se a mamãe não tem mais dica pra gente. Ah, use D, Bear Trap. Tá, usar as armadilhas de urso, isso a gente já sabe. Ah. Volta pro início, vamos pensar de novo. Alguma das armadilhas de urso, alguém tem que entrar. O ruim é que quando a gente mata aquele guardinha aqui, esse aqui já, já é foge. Assim. Boa goli... Vai Jason Vai Jason Nossa oh, senhora <risos> Aí boa Conseguimos zerar Seguimos. Winter Kills próximo seria Manhattan Ah o Jason ataca tá Nova York oh, Esse aí é legal, é o filme 8 do Sexta-feira 13 Quem não viu, assista, bem bacaninha Tem várias mortes bacanas Pessoal, muito obrigado que ter acompanhado aqui, né, Guri? Sim. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no Retro BR, se inscreve no Brasil, e se inscreve no Aula de História no Web 3.0. Né? E tchau! tchau.